É, meu nome é Paulo Mário Ripper, é, prefeito da UFRJ, sou engenheiro civil, tenho 28 anos aqui na universidade e muitas transformações aconteceram na questão urbana de acessibilidade. Junto com as demandas das novas diretrizes, a prefeitura foi se adequando na elaboração de projetos. Hoje a gente já conseguiu elaborar projetos para todo o campus do Fundão, com todo o mapeamento tátil, a gente tem a parte de acessibilidade, calçadas para as unidades. É, a preocupação também da Prefeitura é quanto ao mobiliário urbano, aos pontos de ônibus, a questão da, também do deficiente visual, né? que tem o semáforo com o som né? sonoro para poder fazer a travessia. E, então a prefeitura está nesse escopo terminando de desenvolver para fazer a implementação desses projetos. A gente barra em algumas questões uh, de nível financeiro, né, de, de, de, de disponibilidade, mas são projetos que estão na nossa prioridade da acessibilidade universal e a questão da sua relação com o mobiliário urbano. Uh, outra questão também que a gente já tem, isso já está implantado, isso sempre nos nossos contratos, a cada renovação a gente vai adequando, é a mobilidade urbana na questão do modal do transporte público. A gente hoje tem 100% da nossa frota dos ônibus internos em intercamp com a plataforma para uh, os cadeirantes. Então a gente consegue, e também uh, as empresas tem o compromisso de instruir todos os motoristas para que possam saber manobrar com esse equipamento. Então hoje a gente tem acesso dentro do campus, dentro do campi da UFRJ, principalmente ali do fundão, às unidades desde a sua chegada nos pontos externos até acessar a sua unidade. Dessa forma, a expectativa desse do segundo fórum de acessibilidade é a melhor possível. Acho que veio num momento importante para consolidar essas ações que a gente está em vir de, de, de, de ser instalados e também é, para municiar os nossos, a comunidade acadêmica, a, da importância e os técnicos também da UFRJ, da Prefeitura, quanto à questão da necessidade, da mobilidade universal de forma independente. E um excelente evento para todos vocês. Obrigado.